pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar Rico versus Pobre E se você quer assistir, vem comigo Lembrando gente que isso é só uma brincadeira porque todos nós somos iguais Vamos nessa! Vamos nessa! Oi, tudo bem? Vamos lá para o festa do pijama. Tem ser aqui, ó, é só jogar aí deitar. Tem tem cobertor aí. Aí a gente, a gente come uma pipoquinha aqui, né? Mãe, cadê tá a pipoca?